Ei, turma, tudo bem? Ó, oh, tivemos o passe livre aí para dar continuidade, porque eu vou vivendo os processos, vou sentindo que o grupo está passando, é, quem tá lendo o Poder do Agora, o Livro de Ouro de São Germain, Cartas de Cristo, assim, toca o baile, segue o baile, é, a gente vai continuar, é, a gente vai concluir Cartas de Cristo. Eu acho que ficou bem claro que. Um, o poder do agora, ele traz um olhar de você ter consciência sobre a sua vida, sobre o que você fala, sobre o que você sente, e, e não levar nada com tanto peso, mas estar desperto né, em cada momento da sua vida, saindo do automatismo ou do drama. O livro de ouro de São germain coloca a gente num outro patamar de empoderamento, né, num nível que você fala, caramba, eu sou... É, filho e filha de um algo muito inteligente, de, mui, de um algo muito amoroso, que vive dentro de mim, que é a minha essência, a minha inteligência. Né? Então, as afirmações, elas trazem reprogramações profundas, que como já citado né, até no livro, não é uma vez só que você faz, é o resto da vida. E Cartas de Cristo mostra a complexidade uh, da gente insistir de usar a nossa verdadeira capacidade Uh, de ainda assim escolher o drama, o sofrimento, a tristeza, a raiva, a ira, a impaciência e todo esse caos que a gente criou como realidade coletiva. Então ele mostra essa complexidade né, desse reconhecimento, você fala, nossa, sou eu que escolho. E as suas escolhas diárias vão trazer uma somatória. Então eles pedem muita paciência e sem falar é, da, da verdade, do que ele passou, sobre a energia feminina, masculina, a, ele explica muito em profundidade a sustentação constante e robotizada que a gente tem de usar todo o poder que nós somos para não sermos felizes, e sim viver em escassez e tristeza, porque nós estamos os, é, sendo o oposto da nossa verdade. Então, lá ele ensina das sugestões, formas, é, exercícios para a gente chegar nesse lugar que se bem aplicado a gente chega num outro nível, né? E, e quais são os outros níveis? Normalmente a gente faz uma integração, não tem uma ordem, como eu já falei em alguns vídeos. Estou fazendo uma recapitulação para depois a gente já já vou recomendar os outros, a sequência de livros. Vou conseguir deixar em PDF 3 aqui para vocês. Vou deixar lá no site. Vou colocar hoje ainda mesmo. E também, eu, mas aí eu tenho que explicar o meu processo pessoal, que esse foi o meu acordo com o nosso Mestre Jesus Cristo, tá? Então, assim, uh, voltando ao ponto, eu estou fazendo só essa, essa recapitulação, tá? Para vocês entenderem que a gente não para e não tem uma ordem né, de, de retorno para a casa do Pai. Hoje, uh, como eu sinto que eu estou vivendo e que eu vejo o que acontece com as pessoas sem uma ordem aleatória? você primeiro no meu caso eu percebi meu espírito eu percebi que tinha um algo a mais que eu poderia ser que eu não estava acessando este meu ser eu sentia saudades de mim mesma eu não me encaixava em lugar nenhum e normalmente ainda hoje quando eu vou em alguns ambientes quando eu esqueço de quem eu sou quando eu vejo a minha energia tentando se encaixar nas outras pessoas eu volto naquele mesmo sistema de dor frequencial que eu vivia. Tá? Só que a diferença é que imediatamente eu reconheço isso, eu já entro numa, numa compreensão naquele momento e aí me retiro do ambiente, passo um pouquinho de mal, porque além de tudo isso eu faço bastante encaminhamento né, de pessoas, tenho muitos amigos que ainda bebem, uh, que usam algumas coisas, enfim. E aí, é, eles não têm muita ideia da consequência do que isso vem, né? Que é um, um chamariz. Então, eu tô ali, né? Não naquele ambiente só eu transmuto, mas eu acabo transmutando de, de muitas outras pessoas. aí. A gente veio para isso, né? Basta ter consciência que você acaba vivendo assim. Mas tudo bem, hoje não pesa mais, mas teve uma época que pesava. Que nem nesse final de semana eu passei um pouquinho de mal, assim, de leve, assim. Deu, deu vontade até de vomitar, mas passou então eu percebi que primeiro uh, eu tava sentindo falta da minha alma então eu me integrei à minha alma né só que depois disso a uh, essa sabedoria da minha alma ela começou a ser reativada na minha mente então eu percebi alguns padrões de mentalização que eu tinha antes sendo modulado não é que tudo mudou mas eu aumentei os níveis de frequência o meu foco em outros níveis de frequência então aquela memória Aquela formatação de pensamento, ela fica de eterno em você. Ela tá lá, ela existe, só que você escolhe não acessar mais aquele lugar e você, é, você tranquiliza aquele lugar. Não se torna mais um tabu, ou que você fica escondendo, ou que você não perdoa, ou que você odeia, ou que qualquer coisa assim... Uh, não se torna mais um peso no seu sistema, né? Mas mesmo assim, quando você desce sem ter consciência da sua frequência, da sua alta frequência, da sua sabedoria, do seu eu sou, vai doer, porque você vai cair naquele drama, naquele peso de antes, tá? Eu tive que fazer um corte aqui, que minha filha está numa fase que ela chama bastante, que é um grande treinamento para mim, né? Para eu saber me posicionar e tal, mas nossa, você tem que. Respirar, porque ela já chamou cinco vezes enquanto eu tô aqui. Acho que é a quinta vez que eu tô dizendo tudo cinco, mas é verdade, que eu tô tentando gravar. Aliás, faz vários dias que eu tô tentando fazer alguma coisinha, mas eles falavam: Espera, vai ter o tempo certo, logo a gente vai poder prosseguir. Então, aí eu fiquei tranquila com isso. Mas, ó, vamos lá. Voltar a linha de raciocínio, porque eu não posso voltar o vídeo aqui para lembrar, porque eu vou entrando no fluxo do que vem, intuitivamente também, né? Uh, aí vem a formatação da mente, como eu estava falando para vocês, né? Que existem esses padrões antigos, que não é que você vai exterminar eles, aquela frequência ainda é existente dentro de você, mas você traz a sabedoria do teu espírito naquele padrão mental para que tudo fique em harmonia, que você entenda que aquilo já passou, que você não precisa ficar repetindo o mesmo evento de dor, de trauma para sempre que aquilo já foi que já está compreendido e que a, a verdadeira essência de você ter a, experienciado aqueles momentos era para você lembrar de quem você é porque você mesmo tinha se construído por conta da sua verdadeira capacidade então tudo isso é, é subentendido mas tem um tempo de de treinamento que você faz para poder fortalecer tá isso é um ponto e começam a ser ativados tudo ao mesmo tempo, ou um de cada vez, mas o que eu falo é, eu não sinto 100% o alinhamento total uh, de quem eu sou, né? eu, eu tive o processo de passar pelo emocional, foi muito intenso, foi muito forte, acho que foi uma das coisas mais dolorosas que eu escrevi para a minha história, né? de outras existências e tal. Mas foi incrível também, ao mesmo tempo, porque eu trouxe a doçura da verdade do que eu quero sustentar, que faz parte da, da minha essência, sem me enganar, sabe? De pisar na fogueira lá na brasa e... Uh! Eita! Né? Mas aí eu penso, precisa doer? né Ou eu posso ser a força do fogo, aqui sem dor nenhuma, transmutando o que precisa ser transmutado e soltando? Porque a maior questão... Da gente não aceitar essa nova energia é porque a gente não solta, nós escolhemos ficar na, naquele lugar que fica olhando da mágoa, da dor, é a mágoa, é a mágoa, é a mágoa, é o ressentimento, é, é aquela visão mais primitiva do eu não, per, não vou te aceitar, eu não vai dar certo. Isso todos nós, todos nós, tá? Não é para uma pessoa específica, todos nós estamos aqui vivendo. A mesma coisa, entrando numa linha de embate com nós mesmos. Então, depois do emocional, agora, nesse momento, eu estou passando por muito alinhamento físico, muito. E estou na fase do ego, né? Assim, eu estou alinhando todo o ego da menina Marise, da menina que se formou, de toda a conjuntura do que eu passei. Então, assim, eu estou revisitando memórias físicas muito importantes. É, eu comecei um pouquinho diferente, é, né, no, o meu processo foi mais primeiro vidas passadas, o maior rolê cósmico aí, e depois eu voltei agora para o meu físico. Então é, eu me sinto muito viva. É, não é fácil lidar com os traumas de pequena. Né, assim, não, não tive uma vida tão simplesinha assim, fácil.com. Então eu falei, nossa, achei que eu tivesse arrumado isso aí. Aí vem a memória, fala: beleza, vamos lá. E aí eu estou tendo muito amparo de mim mesma por conta desse de todo esse trabalho que foi apresentado aqui para vocês. que Esses livros eu tinha lido alguns anos atrás e eles realmente me reprogramaram e eu não tinha entendido que eu estava sendo preparada para também é, transmitir isso para um grupo de pessoas que poderia ser de boa valia, de grande valia para as pessoas no dia a dia. Então a, me trouxe até aqui. Nesse lugar, eu fui preparada de uma certa forma para poder verdadeiramente me entender. entender E eu estou falando da, da menina Marise aqui, e o meu corpo está muito emocionado. Ele está tá se sentindo validado, é, ele está contente. E essa integração com o ego, a formação do ego, que eu estou alinhando agora o ego com todo esse processo que, que eu fiz, né, que eu tenho feito... Eu tô alinhando e é muito legal você ter um diálogo com o seu ego, mas não tentando vencer ele, mas unificando ele em você. É, e foi bonito porque quando eu comecei a falar com o ego, começou semana passada. Gente, é uma doideira! Porque vem, <risos> vem uns sentimentos que precisam ser liberados com mais intensidade. Então você vibra nas suas células, você fala com. com... Ai, não é força. É, você fala mais inteiro, é, você fala mais totalizado com você mesmo, sabe? Essa sensação, mais ainda, mas como se você falasse através dos seus órgãos também, é essa sensação que eu estou agora. É, sensação não, é verdade. <risos> então, é, quando você fala, tem um apoio diferente. Né? Você vem porque o, o ego alinhado com a espiritualidade, ele vai ser... Realmente de suma importância, como a gente tem falado nos outros vídeos. Mas quando você começa a abraçar ele sem aniquilar a sua história, seja tudo o que você passou, é, é um carinho e uma educação que você vai dando, mas de forma física. Então você sente as memórias presas em, em cada órgão, em cada parte do seu corpo, né? que a memória, né? o corpo tem memória, Uh, e aí você vai fazendo um carinho, oi, opa, você lembrou disso? É, eu sei, mas já passou, né? Não passou? Mas como eu falei, na versão humana, física, você integrando todos esses ingredientes, é uma das coisas mais fortes que eu tenho experienciado na minha vida, porque é, eu não tenho controle, eu não tenho controle, é pra gritar eu grito, é para chorar, eu choro. É para me emocionar, eu me emociono. É realmente estar na verdade de você inteiro. É, até quando isso eu não sei, mas eu sei que nós temos muita capacidade de sempre escolher uma leveza. É, fica mais... É, você toma mais posse, você toma propriedade... É, de quem você é e do significado da sua escolha no seu sistema físico, mental, emocional, espiritual que lembrando que nada é separado, são só etapas setores, mas que todos trabalham na, no mesmo círculo, né? na mesma esfera, girando, girando, girando, como a Luciana torresi fala, é né? uma espiral que ela fez uma canalização dos Play anos Lindíssima por sinal, que nós somos uma espiral e é verdade eu vejo todas as pessoas como uma espiral sempre vi e nós todos e as emoções elas ficam girando girando girando girando então você vai vai vai você desce você sobe você desce você sobe e a grande maestria é descer e não ai ah, não posso ver meu Deus do céu que inferno isso aqui não é uma frequência tua vivida que já está compreendida, que já está aceita no seu ser. Porque você se entende como um todo e não só como aquela parte. Né? Então, por isso que eu falo que as memórias, as crenças, elas precisam ser é, ressignificadas num outro nível de consciência. Ai, ah, eu fiz, nossa! Não, é, é diariamente escolhas periódicas. Ali, ó. escolhi isso, escolhi aqui, escolhi que eu vou fazer isso primeiro, vou fazer, vou fazer. Não é um período. É, ah, vou me alimentar bem agora, porque é legal. É pra sempre sendo saudável pra você. Não é, é um pouquinho, eu vou me, vou me intoxicar muito ali, só um pouquinho, porque ah, é normal, faz parte da sociedade. Não, você tá se enganando, como eu me enganei por muito tempo é permitir com que venha toda essa força para você converter ela em quem você é e não no descontrole de quem você é mas em quem você é porque essas forças opostas não é que elas estão erradas elas só estão ruidosas então você fazendo a mudança você vai trazer toda a força aqui para você fazer o que você quiser e aí você começa a entender o nível do que as mensagens dos três livros que foram passados trouxeram para gente de forma intensa, profunda, não só na ideia, mas no teu espiritual, a lembrança e ativação do teu espiritual, do teu mental, do teu emocional e, principalmente, não descartem o físico. O físico é uma grande obra de arte que tem me ensinado demais, como eu sou agradecida. Hoje eu estou trabalhando em conjunto com o meu corpo físico, né? porque eu percebo ele me ajudando nos trabalhos que as pessoas se permitem transmutar, e eu ajudo o aceleramento das transmutações, da limpeza, né? do trabalho que a gente faz, que já está sendo feito em vocês, eu só sou uma ponta que faz vocês lembrarem, né? Nenhum recurso terapêutico é você, tudo é você, não sou eu, é você. Sempre você, sempre você, sempre você, seu salvador, sempre você, sempre você, é sempre você, não é ninguém. Se siga, <risos> se siga, porque você é o máximo para tua vida. E se algo não vai bem, é porque você usou todo o teu poder para você realmente não ir bem. Então, está na hora da gente usar todo o nosso poder para a gente ir bem. E o que é ir bem? É fazer doses homeopáticas de escolhas diárias. É simples. Não se maltratando, não achando que falta algo, parando de se contar mentiras. E agora a gente vai para second level. <risos> Vamos lá. Eu sei que a maioria já deve ter lido esses livros, mas uh, é uma sequência de cinco livros, mas a gente começa com três. Eu tenho três em PDF, os outros eu não tenho porque eu doei. Na época eu lembro, acho que faz uns, nossa, faz uns sete anos que eu li esses livros. Que vale reler. É do Neil Donald Walsh, Conversando com Deus. É de uma profundidade, até quem quiser rever ou ver, o filme da história da vida dele não é o filme do livro, não há filme do livro, mas tem o filme da história da vida dele, que ele chegou a morar na rua e ele começou a conversar com Deus. Né? Lindo, profundo, e eles pedem para a gente usar como embasamento da nova etapa uh, das experiências que vão vir. Porque o que tá me vindo aqui muito forte é que todos nós, a maioria, já tem consciência do que precisava ser limpo e está no processo de, ah, reconheço isso, reconheço aquilo, tatatatata. eu estou lutando comigo mesmo, em vários níveis, espiritual, mental, emocional e físico. Que É como eu falei, não tem uma ordem, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? É... O ser humano adora separar. Aí tá bom. Nessas etapas. Um, você faz isso e acorda e respira. Dois, para. É, isso é uma forma muito ignorante da nossa parte de insistir em ver as coisas dessa maneira. Por isso que a gente sofre. Então é começar a ver o todo e soltar essa visão tão reta que a gente tem. O Cryon fala muito isso, né? Ó, oh, visão linear. Vamos ver como um todo. Tá. Beleza. Esse livro vai trazer uma compilação de base, fazendo com que a gente acelere esse processo, aumentando a nossa capacidade de reconstruir ou de mudar o nosso foco, que até então, insistentemente, de forma hipno hipnotizada, automatizada, a gente empurra a seta para lá. Desvalidação, insegurança, não sei do futuro, não sei o que, que vai ser, não sei o que vai ser, vou no Capitomante, vou fazer isso, vou fazer aquilo ai não sei o que, ai minha missão de alma, ai não sei o que, não, nada disso, chega, tudo isso é uma mentira, de novo, e a gente vai começar a se contar a verdade, de reconstruir, porque você sabe o que você precisa fazer por você hoje, eu tenho certeza, e se você falar, ai mas eu não sei, você está se contando uma mentira, porque se você parar, você fechar os olhos e se observar um dia inteiro, você vai saber o que você precisa fazer por você. Nossa, preciso fazer novas escolhas. Só que se você não fizer novas escolhas, novas atitudes diariamente, a somatória não muda no seu sistema. E aí não há santo, não há nada, nada. E só tô brincando aqui, tá, gente? Porque eu conheço muitas pessoas que falam. Não há macumba que mude. A não ser você mesmo. Né? É você. Não adianta você ficar aí, desesperadamente, procurando mil coisas fora de você. Porque é você quem está se criando isso. E está na hora da gente assumir essa responsabilidade de ativar essa potência. Tá bom? E aí, ao longo, vão vir as canalizações, é, vão ser diferenciadas, né? é, vai voltar os grupos dos irmãos, seja dos pleiadianos, orianos venusianos, né? a gente está com um grupo forte trabalhando por nós aqui na Terra, vou permitir a fluidez, porque eles trabalham em conjunto, para trazer tudo através, seja da intuição, ou canalizando, ou medianizando, o teatro que vocês precisarem. Eu estou disposta a ajudar, independente das peças que o nosso ego distorcido ainda peça. Aliás, é, solicite, quer dizer. É, aliás, teve uma pessoa muito querida, um fofo, um beijo pra você, Almir, que ele. Ai, nossa, eu, eu vi algumas fotos, né, alguns desenhos projetados do, do São Germano. que as pessoas que têm a visualização, que eles conseguem, que se eu poderia trazer né, uma descrição ou uma. Gente, eu, eu não desenho, zero desenho, zero desenho. Não é, adoraria poder compartilhar os meus hologramas como humana aqui, mas vocês. Vocês não precisam criar essa necessidade, tá? Vocês podem sentir no coração. Claro que é importante ter um, um ponto de referência, né? Mas a energia é o ponto de referência, tá? Do que eu vejo dos desenhos que tem aí, do que eu posso falar, é, lembra um pouquinho, como o Samanda também, lembra um pouquinho só, não é igual. Não é igual, né? Que nem até o Miguel Arcanjo, assim zero assim é claro é loirinho tal meu cabelão aquela coisa mas é uma outra expressão né mas tem um algo muito doce que as pessoas retratam bem né um olhar vibrante que parece que tá vendo a gente inteiro de uma vez só então é é lindo mas não, não consigo narrar e, e o Saint-Germain até ele lança aqui no, no meu cardíaco muito forte não há necessidade né? queiram ver a si mesmos, de uma vez por todas, por vocês, por vocês. Se querem saciar os egos desta maneira e neste nível, ao menos saciem a si mesmos, mas de forma responsável. Façam isto por vocês, porque vocês são os verdadeiros santos de suas vidas. Nós só somos apenas os irmãos mais velhos, como sempre falamos. Então, por favor, queiram ver a si mesmos, que já vai dar um grande trabalho para vocês, caso vocês escolham que seja assim. <risos> Obrigada, São Germã. Eu estou aqui o tempo inteiro, mas vocês também precisam estar o tempo inteiro para vocês. Acordados, presentes e não dormindo numa esquina que seja para comprar suas frutas ou fazer suas tarefas, vocês estão aprendendo a se ver, se achar em cada esquina, mas vocês precisam se lembrar de, ao menos, se ver todos os dias de suas vidas. Esse é o grande treinamento e a próxima etapa que vamos dar sequência neste projeto, que fora entregue carinhosamente para esta nossa grande irmã é assim que é e tantos e tantos vocês com inúmeros outros projetos porque todo projeto no amor está sendo guiado pela força do Criador e assim é então hoje eu coloco uh, os PDFs do Conversando com Deus tá? e a gente dá a sequência agora eu acho que vai ser comum vocês verem mais vídeos, porque tem história, agora tem história pra gente compartilhar aqui, e vai ser maravilhoso. Um beijo no coração de vocês.